Meus amigos queridos, mais uma vez Eu e Madalena vamos entrar Aqui ó esse lugarzinho, vamos deixar essa pista Que vai para Poços de Caldas Vamos entrar aqui ó Agora nós vamos ali numa Pessoa maravilhosa Chamada Elizabeth E o marido dela chama-se o João Essa senhora, ela Fez uma matéria Eu fiz uma matéria uma vez com ela Ela fazendo queijo e eu senti no coração De conversar com ela E ela conversando comigo pelo telefone Disse que estava passando um momento um pouco difícil Contou lá umas coisas que eu não posso falar aqui E nessa conversa que nós tivemos um com o outro Eu falei, Madalena, nós temos que ir lá, bem Então nós estamos indo Essa estradinha que vocês estão vendo aqui É bem precária, viu gente? Bem precária é. que é cidade de... Santana de Caldas, né? é, é, Santana de Caldas. Ela é precária, perigosa. Tem que fazer isso aqui esse trecho devagar. E pelo que eu fiquei sabendo, essa estradinha não é tão velha não, sabe? É uma estradinha até nova, deve ter talvez uns dois anos, três anos, por aí. Mas você sabe, né? Não é fácil fazer e manter uma pista dessa aqui assim não uma escuruvinha bem fechada mesmo. Se vir uma carreta aí tem que ficar esperto. É que aqui acho que não passa carreta gente. pelo que eu entendi que só passa caminhão que carrega leite e carros pequenos. Carreta não, não tem nem condição para pegar aqui. Uma visão linda, viu Como que eu acho bonito esses lugares Estão fazendo uma casa lá, bem adão da hora Um lugarzinho chamado Quintal do Céu o que será que é isso, hein o que será que é o Quintal do Céu, hein já São 8h22 Agora começou já a esquentar ó. O porta aqui Pede a segunda Se a gente não quiser judiar do carro Como eu não gosto de judiar dos meus carros Pede segunda Só de frente outra vez, né? Aquela hora eu desliguei Porque tava acontecendo isso Mas não tem problema Sim, eu vi o um Fusquinha vindo aqui nessa pista Daqui a pouco nós vamos... Aí, olha ele aí, ó Ô, oh, garoto Acabei de encontrar com duas Brasília Umas vaquinhas na beira ali, tá vendo lá? Já foram ordenhadas, né, bem? Com certeza, né? Madalena, tá Você sabe o que eu faço por esse pinheiro aqui, né? Ah, ó, a base para ir pra casa dela É esse pinheiro que me dá a referência De que ele cair De que ele cair eu tô enrolado, gente Tem que achar outro, é outro lugar pra, pra entrar Não, nem não Tem um pinheirinho ali atrás que é a referência Que eu uso pra ir pra casa dela Então tá por aqui já, ó É aqui, ó, à esquerda, ó Aqui, ó Agora um pedacinho de terra ela ainda me falou que o lugar aqui foi mexido E pra mim não vim com carro baixo não Que ia ser difícil ir lá Mas esse carro aqui é uma benção Ele é um carro alto E tem sido Uma maravilha na terra Agora é sujar o bichinho, né? Sem dó a máquina aqui, ó. Deu uma melhoradinha. Tava ruim essa entrada, viu? É, que verde lindo, ó. Eu creio que ela vai ficar muito feliz da gente fazer essa visita pra ela. Ó, a máquina caprichou, porque aqui tinha umas pedras que, meu Deus amado, pra passar naquelas pedras era um sofrimento. Melhorou bem, ó. Pezinho de limão ou oh, carregadinho, As pedras que eu falei. O outro carro batia embaixo. Gente, dava uma dó tão grande sair raspando embaixo. Ainda bem que eu consegui negociar nesse daqui. Agora ficou uma beleza. Só mata burro. Deixa eu descer bem devagarzinho ele para não. Oh, que tem um cavalinho gente. Eu vou até gravar para vocês verem. Ele está coçando, está <risos> se coçando num pedaço de pau ali. Pera aí. Cavalinho. Ele tá ali encostadinho no, numa madeira se coçando, ó. Olha o tamanzinho dele, ó. É uma fêmea, né, Ben? Olha só, se assustou com o voo das.. Das pombas. Aquela vaquinha tava lá em cima e veio aqui para baixo agora. Olha o barulho que ela faz com pra se coçar. <risos> olha o tamanhozinho, gente, ó. Olha que bonitinho. É uma aeguinha mesmo, bem. Uai, uma sai, a outra vem se coçar. É. Olha lá, olha lá, fazendo um. Ô, oh, mãe, eu vou falar, Você hein? Nós, nós Pode até machucar nós. o olho dela daquele jeito é. ali, ó. Olha que perigo bater aquela ponta no, no olho dele. Perigo que eu tô vendo, Madalena. Aquela madeira tá ali é tá disputada, sangrando. hein? Hã? Tá aqui no nariz tem sangue. Deve ser de se coçar. Que coisa, né? O outro se coça aqui, o outro se coça lá. É um coça-coça que eu vou falar. E a vaquinha tá ali, ó. Bonita, né, bem? É. Na hora que alguém tirar essa madeira daqui, eu vou sentir falta. Olha lá, tá vendo? Tá machucado em cima do nariz? É. E as roscas aí no chão? As roscas? Ali tem uma. Fresquinha. É uma rosca ali, ó. Ah, pronto. Agora a vaca também está se coçando. Pegamos na sessão matinal do coça-coça. Do Eu ia falar <risos> coca-coça. Eu ia falar coca-coça. Vamos mais uma vez. É, cupim. É como a terra aqui embaixo é uma terra escura, né? Então aqueles cupins ali ficaram daquele jeito ali, ó. Cupim, cupim é cupinzeiro. E falar nisso, vai querer por a bota? É bom, né? Barra, bom, registramos os três aqui na sessão coça-coça. Agora eu vou chegar ali. Até melhor cada coisa que eu vejo. nós, é esse pau sair daí, vocês vão sofrer. Hein? Tchau, vaquinha. Agora, gente, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês não ter o que fazer. Eu e Madalena? Fazer isso aqui, ó. Tirar o tênis. Para isso ela já trouxe botas de borracha. Olha lá, bota de borracha. Também vou tirar os meus, porque nós vamos agora parar. Um lugar que tem muito gado, ele deve estar tá ordenhando, e né? É por falar nisso aqui já tá barro. Já, já tá barro já, ó. Ó, tem uma aguinha que esse tênis em branco aí né uhum. branco, lá, ó. cidade nem dá né então vou desligar que eu vou colocar a bota por isso que nós colocamos a bota ó para vocês ter noção que beleza essa terra aqui ó o gado fica aqui depois de ordenhado eles vêm aqui para cima aí não tem condição da gente andar Tênisinho, tá, tá, tá Nada disso não. O negócio aqui é chegar, meter o pé no barro mesmo, sem dó. Já registrando pelo de um animal ali, do galo. Mais pra lá uma vaquinha. E quase que eu faço um favor pra mim mesmo de pisar aqui, ó. Olá, oh, ó. Ainda bem que eu não pisei. Agora eu vou chegar ali na, na casa dela. Fizeram um. Um veículo aí para transportar, acho que material para a roça. Agora eu vou deixar meu carro aqui e vou lá com a Madalena. Depois, quando a gente tiver conversado um pouco mais, eu volto aqui para gravar. Tá bom? Gente, esse pé de árvore parece um pé de jurubeba. No entanto, não é jurubeba, tá certo? Quem conhece sabe. E os frutos é, são dessa forma aqui, ó. Olha que interessante. E ao lado dela, nós temos um pé de Santa Bárbara. que Está carregado também de frutos. E é interessante como também tem uma semelhança os frutos, ó. E que está bem carregado, hein. Deixa eu pegar aquela galinha branca bonita ali. Ah, só porque eu falei ela vai se esconder lá atrás. Fobóia, que nem dizem. Menemzinho Fobóia. Chamada galinha da Angola. Tem várias delas debaixo daquele pé de árvore ali, ó. Que beleza de animal, o tamanho do uber dessa vaca, coisa mais linda, né? Lindo animal, viu? Oi? São lindos, né? Belos animais, né? Olha só, até para andar é dificultoso. Muito bonito mesmo. Ali tem um cachorro, um Healer. Se não olhar bem, a gente passa por ele e não vê. Confundo muito com o chão. Sossegada lá, ó. Sossegada. a galinha aqui. A cocó. Cocô, cocô, cocô, cocô. Né? Vai lá para dentro comer alguma coisa, deve ser sal. A outra aqui, ó. Vamos. Está indo pro pasto de cima, Madalena. As vacas estão indo lá pro pasto de cima. Eu vou tentar mostrar pra vocês, eu não sei se eu vou conseguir, porque ela é muito esperta. Mas ele tem uma galinha pescoço pelado. Eu vou devagarzinho pra ver se ela não, não for, mas ela vai fugir, ela é muito esperta. Você vê, ó. Pescoço pelado, né? E o filhotinho dela, ó lá. Pescoço pelado igual a mãe, ó. ó lá. Tá vendo? E vai que vai, ó. Passou. peraí. pera aí, pera aí. Ela entrou lá no meio do mato. Olha lá. Pescou assim pelado igual a mãe. Olha lá que bonitinho, ó. De repente começou a ventar, gente. Que linda, né? É impossível a gente passar no lugar desse e não ver essa beleza aqui, gente, ó. É um cipozinho, a Madalena estava lembrando que nós morávamos numa região onde passava trem. E no barranco da linha onde era o caminho do trem lá, dava esses. Como é que chama isso aqui? Essa florzinha, eu não lembro mais. Não sei o que é lá de São João, não lembro. Não lembro, não lembro. Sei que é, se a gente puxar uma dessa daqui e chupar ela, tem um melzinho, como Uai, se fosse um melzinho. Não, não é que tem um beija-flor lá, ó. Ah, é verdade, tem um beija-flor lá mesmo. É verdade. Foi embora, mas tinha. Não, ele tá lá dentro. Eu ah, foi lá para dentro. dentro? É, então lá para dentro. Tô vendo ele. Olha que lindo, ó. A natureza é fantástica mesmo, né? Prodigiosa, né? Mostra as vacas aqui pra baixo de terreno. Encontra a partida do lado de cá. Que beleza, ó. Soltou a bezerrada. Aproveitando que eu estou gravando, eu vou dizer o seguinte A Dona Elizabeth, ela dessa vez não quis ser filmada não Então vocês entendem que se não quis a gente respeita, né pessoal? Eu tô gravando aqui porque eu tô externo, mas ela tava lá Cheia dos afazeres dela, então ela não, não, não quis e também não dava muito tempo não Porque ela tem compromisso Tem uma coisa que eu aprendi a fazer com a Madalena é respeitar essas coisas E agora para eu ir embora, eu vou filmar essas galinhas aqui para vocês Olha que bonito. Olha, ficou bem ó. Beleza. Manada. E um mais é lindo que o outro, né, bem? Bracinha. Olha como elas são lindas, hein? Ali, ó. Saudáveis, hein? Saudáveis mesmo. Hein? Olha só. gente nós estamos aqui agora nos aproximando de uma cidadezinha chamada santana de caldas e para minha surpresa para minha surpresa mesmo eu parei para gravar mas não dá aqui a é pista única tá vindo um carro ali atrás encontramos um bando de pássaro preto que há anos eu não anos não mas faz uns uns 10 anos que eu não vejo então, eu ia gravar ali mas infelizmente vem vindo um carro aqui atrás e essa pista não tem acostamento tive que sair Vamos conhecer Santana de Caldas Cidadezinha pequenininha com certeza também, tá viu? Gente, olha que lugarzinho mais humilde, ó. É um bilarejo. Que gostosinho, congregação cristã ali, à, à direita. Vai é lembrar sabe o quê? O bairro do Tatu, Um pedacinho ali atrás. É. Uma descidinha ali do Tatu. Limeira, São Paulo. Aqui é uma pequena avenidazinha, onde vai pro lado da igreja então, católica. Tem um passinho aqui. Ali, ali embaixo acaba a rua. É. Uma igrejinha católica. Um cruzeiro. Um parque de diversão para criança. Que lugarzinho simples, ó. Gostosinho de ficar, né? subir um pouquinho mais uma pedra, uma pedra bem aqui atrás da igreja tem uma pedra uma pedra pedrona mesmo hein? Um pedrinho sim um pedregulinho O o pessoal, colhendo o café lá em cima. Bem, ó, ah, é, é aqui é o cemitério. Gente, ó, última morada é última morada mesmo. E ali, sítio, sítio para lá, sítio para cá. A florzinha lá no chão ó, mesmo. É mesmo Então é época, né? Ué, é, é, é isso mesmo Que legal Pois é, já Atravessamos Santana de Caldas Um lugar simples Como todo lugar Na beira da Da, como é que fala? Da matinha ali, ó lá de cá tem uma matinha. Deve ter um riozinho aqui para baixo. Deve ter? Deve passar um córrego aqui. Uh -uh. Deve lugar, passar correndo aí. Lugar cegado. Né? A pedra atrás da igreja. Só um pouquinho Vai descer? E se, não tiver, aqui. se não tiver... Se não tiver... É sítio, né? Deve sair é. entrada dos sítios Ou não? Acho que não, ah, né? Não Vira pra lá O hum, rapazinho é quase feijão uma horta bonita aqui dentro Então, vira pra lá assim. A pessoa é minha Se perder aqui Perigo, né? Aí embaixo tem uma... uma... Nossa, roça, Ela é uma roça mesmo, né é bem? é um de brócolis, brócolis, corfe parece naquela ruazinha lá de Conceição que nós fomos ver aquela casa que fomos lá com o Clayton, lembra? não lembro olha só que lugar gostoso última ruazinha lá de Conceição que nós tem parecida com essa não tem a matinha, mas tem a rua rebaixada igual essa nossa, que visãozinha boa dessa casa que tem pra baixo, hein? Hum. Só que é assim, aqui em Minas Gerais já sabe como é, né, gente? Os terrenos praticamente são todos caídos, né? Se não for pra frente é pro fundo, mas que são é. caídos são. Bem acidentados, né? couve. É. Ah, no meio da rua quase. É. O facinho. Que gostoso, né? Aí embaixo tem um campo de futebol na né? passamos perto. Ô oh, um Monte de Lenha, de será que é padaria, Ben? Alguma coisa é torrefação? Acho que é. Um... Chaminês. Você quer fazer foto lá? Não vai fazer um voozinho, assim, não? É, eu vou fazer, mas tem que subir, Deixa esse carro na sombra. É tá muito, muito quente, né? Pensa num lugarzinho tranquilo, meu Deus do céu, gente. Não é bom, não. Sim, a porta da igreja também não, né? Pode, por que não? não? Ali, ó. Ou não, tem que ser do lado de lá, né? O duro tem que ser do lado de lá, é né? Também não, não. Será? Não, aqui não vai. Tá, tá aberta a igreja. Vamos parar aqui perto da igreja católica agora.